E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje Já imaginou galera, aquela barragem, né, aquela barragem do GTA V que vocês conhecem Se romper, estourar, mano, obviamente iria inundar Los Santos completamente E vai assistir um vídeo que é mais ou menos isso, né, que é a barragem estourando só que ela estoura por conta de um terremoto. Não é só porque ela estourou. É um terremoto. Você vai ver então se ela estourar, com mais ou menos seria o que aconteceria. Vou até dar o play e vou continuar falando. Esse canal é sensacional, ó. Como vocês estão vendo, ó. Começou. O tremor começou de terra próximo da barragem. Certo? Ali a terra caindo, ó e ela vai estourar, olha isso, olha lá, caraca, olha rachando, que louco, velho, olha a água, olha a água, olha isso, mano, já pensou, olha isso, estourou, nossa, mano, estourou a barragem, cara, Eita! O trem também foi pro pau. O cara pegando fogo, mano. Cadê a água da barragem? Carro tão pulando. Ó, oh, ah, ó, oh, foi um terremoto que fez ela estourar. Nossa, olha os carros, maluco. Nossa, isso aí não parece a cena daquele... Andreas, né? Falha no... no... Como é que é? Olha, balançando. Olha, o Santos balançando, que louca Como é que é falha no... esse o nome do filme. Isso, acho que o nome do filme é Andreas, Palha, não sei no que. Nossa, cara. Vai rachar a rua mesmo? Ela vai dar linha. Vai dar linha de... Mercedes-Benz. Nossa, olha isso. O trem foi pro pau também, os dois trem. Eu quero ver, mano, será que vai ter a parte da água invadindo a cidade? Lá da barragem? Caraca, olha a ponte quebrando, velho. Que louca a ponte... Aquela ponte da lateral, velho, próximo do Simeon. Tá Arrachando tudo Nossa Deve ser a cena do filme, certeza, velho Que ele emendou caraca o prédio, olha olha olha o buraco. outro filme também que é aquele 2012 né, os caras fogem na arca lá caraca os caras não caem lá de cima velho, corre povo Mano, o prédio tá caindo, cara. O prédio do FIB caindo? Nossa, que top. Ó, então não é só a barragem que estoura, galera. É praticamente a cidade inteira. Olha o prédio partindo no meio... Mano, muito top o vídeo desse cara aqui. Acho que acabou, chegou o fim. Olha como é que ficou a situação. A cidade. Toda destruída. Lembrando que o canal dele, você pode se inscrever aqui no, na descrição. Eu acho o vídeo dele se inscrever, que é muito bom. Eu sempre aguardo algo novo dele lá, que ele demora pra postar. Acho que deve dar uma dificuldade muito grande. Mas é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui.